Olá a todos, sejam bem-vindos ao workshop Melhor Eficiência uh, Energética da Minha Casa. Este workshop está inserido nos dias de que tiveram início ontem, sexta-feira e decorre até amanhã, domingo, dia 27. Ao longo destes três dias temos várias atividades que vos apresentamos, bricolas, workshops, momentos uh, eu faço e também tivemos desta vez uma novidade do Repair Café. Foi apresentado hoje às 10 e meia e amanhã no mesmo horário temos um tema diferente do que foi apresentado hoje. Portanto, fiquem-se desse lado, mantenham-se por aí nas nossas redes sociais Instagram e Facebook, sintam se à vontade para colocar as vossas questões que nós, se for na altura respondemos, se não, mais tarde iremos dar resposta. Para o tema de hoje, convidei o João Vieira. O João Vieira é licenciado em Arquitetura, mas tem uma especialização de Certificação Energética. Olá João, Olá, obrigado por teres aceito o nosso convite, bem vindo aqui aos Dias Bricolage. e começo-te por perguntar o que é que é um certificado energético. Eu sei que desde 2006 é obrigatório, mas existem muitas pessoas que ainda não estão familiarizadas com este tema, portanto peço que nos expliques por favor. Muito bem, olha Rui, o certificado energético é uma ferramenta que existe desde 2006, quando antecessa há pouco, foi um sistema implementado nessa altura a nível nacional, e que no fundo faz, uh, estabelece os requisitos uh, de isolamento e de conforto das casas, não é? e faz essa avaliação do desempenho, atribuindo uma classificação. Uh, esse, esse, essa classificação tornou-se obrigatória desde essa altura para todos os edifícios uh, construídos, portanto de raiz, portanto, todos os edifícios novos, e uh, vai-se implementando ao longo do tempo nos edifícios existentes, ou seja, é o certificado energético é obrigatório em todas as transações comerciais, ou seja, em todas as vendas, arrendamentos que se fazem dos imóveis, e é um momento para, no fundo, fazer a avaliação e propor a melhoria do desempenho dessas casas. Ok, e de que forma é que podemos fazer essa avaliação? Portanto, uma pessoa que quer fazer, onde é que se deve dirigir? Olha, antes de mais, é preciso um perito nessa área, portanto, um perito de certificação energética, que está acreditado pela ADEN, que é a agência de energia e que é a gestora do sistema e uh, há várias opções. Pronto, uh, uma opção muito simples é uma loja Leroy uh, solicitar o serviço no balcão de serviços. Porque qualquer e, pessoa pode -se dirigir a uma das nossas lojas e solicitar. Exatamente, portanto tem o um leque de, de, de, de empresas serviço. que fazem esse serviço e portanto uh, pois há, um, há um formulário onde é pedido uma série de documentação e portanto é agendada a visita para essa. Para essa para essa avaliação da casa. Outras opções são através do portal nacional, onde estão lá todos os peritos uh, disponíveis a nível nacional, uh, em função do Conselho onde, onde se reside, e, portanto, pode-se fazer o contacto direto com o perito. Numa última opção, através de uma, uma rede imobiliária, não é? uhum. uh, que são aqueles que promovem o, os imóveis. Portanto, que... a pessoa, através da imobiliária, já é aconselhada... Uh, ao, ao, aconselham alguém a ir à casa da pessoa É importante, que é há aqui uma questão importante. Hoje, hoje com, esta, com esta nova lei, uh, qualquer imóvel, antes de ser promovido em termos de, de comerciais, não é? em termos de, de imobiliária, tem que ter logo a classificação. Isto faz algum sentido, não é? Porque, no fundo, a ideia é o consumidor, uh, no momento em que vai adquirir a casa, ter noção qual é o desempenho daquela casa e qual é o consumo que ela vai ter. Um bocado, eu, às vezes, dou um bocado a este exemplo. À semelhança de um automóvel, não é? Quando compramos um automóvel, estamos preocupados realmente qual é o seu consumo, qual é a sua... A, a sua performance acontece, não é? com a, casa. a mesma coisa deve acontecer com as casas, não é? E, e a pouco e pouco isso está a ser implementado. Olha, e quando falamos neste tema, nós associamos aquelas etiquetas, aquelas floridas, têm um degrau, com aquelas outras do ápice de ar, e Sim. O, o que é que é essa etiqueta. Olha, eu penso que já foi por oh, está a ser projetada um exemplo da capa de um certificado energético, mas eu posso dizer que tem um aspecto equivalente a uma etiqueta de um equipamento. Ou seja, em que uh, a casa mais eficiente tem uma classificação A+, uhum. e a casa menos eficiente terá uma classificação F. Pronto. Qual é aqui a questão uh, e a diferenciação é entre os edifícios novos, em que tem uma obrigatoriedade de classificação, ou seja, eles têm que estar balizados entre a classe A ou B, portanto, um edifício novo, construído neste momento. Uhum. Todos os outros edifícios existentes não têm nenhuma obrigação de classificação, podem estar balizados entre o A e o F. Então, no fundo, a etiquetagem funciona desta forma. Ok. Então, quais são os fatores que contam para essa avaliação, para melhorar essa etiquetagem? Olha, o perito, quando vai fazer a visita ao imóvel, tem em conta, no fundo, a componente das envolventes, é? envolventes dessas que são, no fundo, paredes, janelas, coberturas, pavimentos, e depois faz um balanço também com os equipamentos. Ou seja, avaliar é toda a estrutura da casa? No fundo, toda a parte construtiva uhum. da casa, não é? Mas também a componente dos equipamentos. Ou seja, a parte de climatização, a parte necessária para aquecimento e arrefecimento das casas e uh, o aquecimento de águas sanitárias, que são aqueles equipamentos que, no fundo, têm mais peso no, no dia a dia da utilização uhum. da das casas. Pronto, então indo mais ao pormenor, por exemplo, nas paredes, é avaliado o isolamento, certo? Sim, Sim. o isolamento. E claro. o isolamento de uma parede, o que pensamos logo é a cortiça. Sim, de uma forma natural. Pronto, mas de... existem é outras um... alternativas, o que é que sugeres? Olha, uh, eu se calhar vou falar naqueles que são os mais utilizados e que se resumem a quatro materiais. São os poliestirenos, que é uhum. este tradicional esferovite. Uhum. O... Este é o moldado, há o que é o, que é o conhecido XPS, XPR, aquele azul. Não é? E E este é o EPS. Não é? E temos ainda a, a cortiça natural, que é um material no fundo moldável e que e, e tem outra forma de trabalhar. E a lã de rocha. Cada um deles pois, tem, tem, tem aplicabilidades diferentes em função do tipo de obra que pretendemos fazer. Não é? E a lã de rocha, onde é que se utiliza? Olha, normalmente, a de rocha, eu sugiro para assim, intervenções interiores, ou seja, em que não é possível melhorar o edifício. Estamos a falar, por exemplo, de um apartamento que está inserido num, num bloco de, de, de vários apartamentos, em que nós não podemos fazer a correção pelo exterior, não é? Então, normalmente, a de rocha permite a utilização a um material muito moldável e muito fácil de trabalhar, e que permite, por exemplo, conjugar com um plá ou com, com um gesso cartonado, não é? através de, da aplicação de um teto falso, não tanto em paredes, mais em tetos. Por exemplo, há uma situação muito corrente que é uh, os pisos que contactam com as coberturas. Normalmente têm grandes problemas no verão, não é? de sobreaquecimento. Uhum. Uh, e a lã de rocha pode ser um material interessante uma boa, de utilizar. Pode com um plador, ok, isso em respeito às paredes, agora em respeito às janelas, portanto a caixa são de PVC ou de alumínio, eu até sei que o PVC é uma melhor solução do que de alumínio, mas gostava que você esteja a explicar-nos porquê. Sim, olha Rui, mas eu ia voltar ainda um pouco atrás. Uhum. Uh, relativamente aos isolamentos, eu queria só falar, uh, no caso de paredes, uhum. existe atualmente uma solução que está a crescer e está a se expandir, que é o Etix. É a utilização de, dos poliestirenos ou até mesmo da cortiça, da cortiça, portanto, nas fachadas. E o que é que ele permite? Permite uh, fazer a correção térmica das paredes pelo exterior. Ou seja, aquilo que nós conhecemos de, de uma forma corrente são aquelas paredes duplas, não é? De tijolo, com o isolamento térmico uh, entre as duas paredes, não é? Uh, só que isso. Uh, é, tornou-se pouco eficiente, porque Porque temos pontes térmicas. O que é que são as pontes térmicas? São aqueles pontos onde nós não temos, não podemos pôr isolamento, ou seja, uhum. temos um pilar ou temos uma viga não é? e é por aí que Sim. realmente se vai perder uh, o calor uh, e portanto este tipo de isolamento do ETIX, o que é que ele permite? Permite isolar toda a casa pelo exterior e dessa forma, de uma forma uniforme. Hum, tratar, tratar as paredes e acabar com todas as pontes térmicas. Uhum. E daí o EPS e o XPS são materiais resistentes para serem aplicados pelo exterior. É uma boa solução. E é uma boa solução, não é? E, e permitem depois um acabamento, o uhum. robô reboco, uma pintura e, portanto, o, o edifício mantém absolutamente o mesmo, o mesmo aspecto. Então, antes de tocarmos no ponto das janelas, tenho aqui uma pergunta de alguém que nos está a ver que diz, vou comprar uma casa antiga, a imobiliária deve dar uma certificação energética? Sem dúvida, ou seja, a qualquer imóvel, só há uma exceção de casa que não, não está sujeita ao sistema de certificação. São as casas que têm menos de 50 metros quadrados e que são isoladas. Portanto, todas as outras que são comercializadas, Uh, tem que ter esta avaliação uhum. do desempenho e mais do que isso tem essa que... é obrigatória, não é? É obrigatória, portanto, uh, é, portanto, a pergunta é que sim, que tem que ter obrigatoriamente essa classificação e deve ter logo na promoção do imóvel. Ok, voltamos então ao ponto avaliação da avaliação das janelas, portanto, a rastelharia. Dizia há pouco que são de alumínio ao PVC, sendo que o PVC é a melhor opção. E porquê? Olha, o PVC... Uh... Portanto, é um material plástico não é? e portanto tem, tem uma baixa condução térmica, ou seja, ele não transmite, tem uma transmissão baixa. Não é? O alumínio, embora exista o, o chamado iso, o alumínio com cor térmico, não é, que faz a ruptura térmica entre o interior e o exterior, uh, mesmo assim não consegue ser tão eficaz e tão baixo em termos de eficiências como, como o PVC. Uh, o PVC tem um problema uh, que ainda é a longevidade, ou seja, enquanto o alumínio tem um período relativamente largo de vida, não é? O PVC uh, pode ter algumas limitações, nomeadamente quando estamos a falar de PVCs com cor. Não é? Se estamos a falar de um PVC branco, uma janela branca, a alteração é, é, muito, é muito pequena. Não é? E quando falamos em janelas, falamos obviamente vidros. Muito importante, muito importante mais do que uh, uh, portanto, a estanquecidade da, da janela, é a escolha do vidro. E basta pensarmos que numa superfície de janela, aquilo que tem mais impacto é efetivamente o vidro, não é? porque a castelharia é só aquilo que envolve o, o vidro. Não então, só em termos de isolamento acústico, mas também o fator solar. Sim, por aí mesmo, ou seja, o que é que é o fator solar? O fator solar é a percentagem de radiação que a conjugação de vidro permite entrar do exterior para o interior da habitação. Portanto, quanto menor for essa porcentagem, menos transmissão de calor eu tenho para, para o interior da casa ou do apartamento e portanto é, é, é, essa escolha é fundamental. É muito importante. Ou seja, nós temos várias conjugações de vidros uh, à escolha. Uh, hoje em dia existem vidros de, de elevada reflexão que tem índices de 28%, portanto, só 28% da radiação exterior é que passa para o interior, uhum. mas eu diria que um vidro normal e quando nós temos uma janela, será um vidro com um fator solar de 60% e, portanto, já, já ajuda a controlar portanto, a temperatura interior, e, mas também é importante não ser muito baixo porque temos também, não temos só o verão, temos também a questão do inverno, não é? E aí, interessa-nos ter ganhos solares no inverno, claro, para já, termos já inverno, a casa equilibrada, claro. não é? Faz e qual é que é a espessura recomendada? Olha, a espessura tem a ver com a conjugação dos vidros. Quando estamos a falar de um vidro duplo, não é? O vidro, como nós sabemos, duplo tem uma lamina Portanto, Essa lamina no fundo, faz, faz alguma barreira a essa, a essa radiação. Mas o vidro exterior, realmente, é aquele que tem a maior importância. Uh, portanto, se nós, eu pôr um vidro exterior, eu nunca escolheria menos que seis mointos. Portanto, um vidro com seis mointos, de preferência com alguma reflexão, e o vidro interior, um vidro normal, quatro mointos, uh, portanto, serve perfeitamente para, para uma casa que já com uma boa, um bom comportamento. Uhum. Portanto, eu, eu apelo também para, para quem nos está a ver, que se tiverem dúvidas, façam o favor de colocar as nossas questões. Eu e o João estamos aqui para vos ajudar, para vos responder a todas elas. Ventilação é outro fator que também conta para a avaliação energética de uma casa. Também. Mas queria só te falar de uma coisa que, que não falámos agora aqui na, na janela, uhum. que é a etiquetagem. A etiquetagem é, é uma nova ferramenta que, que existe, é, que eu penso que temos, temos aí a projetar, é, que ela no fundo faz a classificação também do, da castelharia. E, e faz essa, essa avaliação da caixaria em função dessa conjugação que falámos há pouco, ou seja, da contabilidade do cachilho e da eficiência do vidro. E, portanto, essa etiqueta atribui também uma classificação de A até E uhum. e que uh, permite, no fundo, ter os dados de, do comportamento daquela janela. Uh, e isso também vou falar mais à frente, uh, relativamente ao fundo de eficiência energética, que está neste momento uh, a ser promovido pela, pelo Estado, para, em termos de depois okay, uh, à renovação, okay. mas vou falar mais no sim, final, esta final. etiqueta energética é uma, uma situação que devem ter em atenção na escolha das janelas, quando estão a, a tomar a opção. Ok, pronto, falando então da ventilação. ventilação, aqui estamos logo, pensamos imediatamente em exaustores, em grelhas, sim olha em Primeiramente, é, temos aqui... Sim, há momento, várias sei, opções, exemplo, há é. várias... É assim, da minha experiência, em termos de visitas a casas, este é um grande problema que nós temos nas casas em Portugal, que é a ventilação. Porquê? Tendencialmente, com as, ca... as castelharias, são cada vez mais tanques, não é? Portanto, não permitem a entrada de ar, não é? E, portanto, as casas têm tendência a ter uma fraca qualidade do ar. O que nós, quando fazemos a visita na certificação energética, temos de ter a intenção se o imóvel eh, é garantida a renovação do ar. E essa porcentagem é cerca de 40% do volume de ar 40%. Da, do apartamento. 40%. Portanto, se estivermos a falar de um T2 T3 com 100 metros quadrados, estamos a falar de números redondos de 300 metros cúbicos, é muito volume de ar, portanto, uhum. é 40% desse volume que nós temos que renovar. A maior nem tem essa ideia, né? não é? Não, e, e mais grave é que eu vou a muitas casas onde problemas de funcionamento, com ventáxias, desde grelhas completamente tapadas, que não deixam, não deixam renovar o ar. E uma coisa que falaste há pouco, que são os exaustores. Os exaustores hoje estão presentes em todas as casas, não é? Sim. Antigamente havia chaminés completamente livres, hoje não a maior parte tem tem exaustores. Os exaustores são úteis não é, para para retirar os cheiros e tudo mais, mas são uma barreira uh, à ventilação. Hoje em dia já existem soluções aqui no mercado e que vocês também comercializam. Então, mas há uma alternativa. Vendo exaustores, temos uma alternativa para esses exaustores. Sim, é o chamado exaustor de tiragem permanente. Uhum. Ou seja, o exaustor, mesmo desligado, não estando a ser utilizado quando estamos a confeccionar os alimentos, ele permite a, a retirar gradualmente o ar. Ou seja, ele está a fazer uma tiragem do ar do interior da habitação. Ora bem, se nós tivermos a conjugação de grelhas como estas, que são, no fundo, grelhas uh, autorreguláveis, portanto, são grelhas que funcionam com a, a diferença de pressão do ar nas Mas fachadas... Digamos assim que são umas grelhas mais independentes. Sim, não, não, não é preciso nós estarmos preocupados uhum, a rolar, é? exato. E no fundo, elas instaladas na, na fachada permitem que exista essa necessidade de entrada, entrada de ar novo, não é? E por sua vez, nas grelhas que nós temos nas, nas casas de banho, nas, nas cozinhas, o ar recircula, não é? E portanto, garantimos esse volume de ar novo. Outra coisa importante, quando estamos a falar da renovação do ar é sem dúvida na escolha das janelas que estamos a falar há pouco. Sim, há pouco a As janelas de batente hoje em dia tem uma função que muita gente já, já já conhece que é a função oscilo uhum. que é permite-nos com a janela fechada rebater a janela. Esta função pode também ajudar à função de, de, de, de renovação do ar nas habitações e portanto é a conjugação destes fatores que Porque, é, tudo isto é, é fácil de, de fazer. Portanto, são coisas que estão ao nosso alcance e qualquer pessoa consegue fazer e melhora um dos aspectos da avaliação de cara. Sem dúvida. Da um, uma das questões feitos. que eu faço sempre questão de, de reforçar nas minhas visitas é que com investimentos relativamente baixos, não é? estamos a falar de grelhas e de ventáxias uhum. ou de ou exaustores de com tiragem permanente. São, são muito económicas e que se consegue ter um, um, um efeito desejado. Não é? Então as pessoas, antes de, de pedir essa avaliação, poderia eventualmente, já antecipar uma melhoria na avaliação? Ou... É sim, a função do certificado energético também é alertar para estes problemas. Pronto. Uhum. Uma obrigação que nós temos enquanto peritos, quando, quando visitamos um imóvel, para além de avaliar o um imóvel, é a propor as medidas de melhoria para aumentar a eficiência desse, dessa, desse, dessa casa não é? uhum. e portanto dentro das várias componentes que nós estamos aqui a falar, quer sejam através de paredes, de isolamentos, de coberturas, de janelas ou da ventilação, eu consigo sempre propor medidas que conseguem subir a etiquetagem e daí o certificado para além da etiquetagem inicial onde classifica a casa de A mais até F. Tem depois uma outra componente que é, diz que eu, se melhorar aqui este, este fator, posso chegar a uma classe superior. Existem então existe sempre a, possida, a possibilidade de melhorar. Sempre, sempre. sempre. Aliás, eu queria só te dizer que o certificado tem uma validade de 10 anos. Portanto, não tem uma obrigatoriedade para ao fim desses 10 anos, ser uh, renovado. Portanto, ele só vai okay, ser um renovado. Prazo. Quando, quando for feita a nova transação do imóvel, quando o vender, uhum. depois desses 10 anos, e, portanto, durante 10 anos a pessoa pode ir introduzindo as medidas de melhoria ao longo do tempo. Não é? uhum. A ideia é essa, no fundo uh, propor e dar tempo para a para, para próxima aquisição acaba estar, estar com uma eficiência... Mas não é assim tão difícil como as pessoas às vezes possam pensar? Não, é? não não, não, é complicado, não é complicado. Outro fator também quanto a avaliação é o aquecimento das águas sanitárias. Olha, as águas sanitárias, um, aí é, pronto, saltamos para a parte de, dos equipamentos, não é? Uhum. Pronto, tivemos Sim, até agora... o que nos vem logo à cabeça é esquentadores, não é? Mas existem outras Sim, alternativas. é corrente, não é? é Portanto, aqui saltamos para a componente da avaliação dos equipamentos. Uhum. Até agora tivemos a falar de tudo o que são as envolventes, não é? Paredes, janelas... Neste ponto focamos os equipamentos. Agora aqui estamos a falar da avaliação dos equipamentos. Pronto, o que é que aqui é importante? Podemos começar pelas águas quentes sanitárias, uhum. que é uma, uma componente de avaliação na, na certificação energética. O corrente, como falaste, será o esquentador. Pronto. Para os edifícios novos, há uh, valores de eficiência mínimos que devem ser respeitados. Uh, eu diria que, para, por exemplo, para um esquentador, quando estamos a escolher um esquentador uh, normal, será garantir que eu tenha um rendimento superior ou igual a 85%. Aqui conta a tipologia da casa, não é? Se sim, é uma... isso é importante. Por exemplo, sim, é importante. de um T1 até um T5, é importante ter em consideração. Sem Pronto, eu... isso tem a ver com o número de utilizadores. Ou seja, se eu estiver a falar de um T1, estou a analisar uma casa que terá dois, dois utilizadores, claro, se eu é estiver a falar de um T3, do... tenho quatro Exato. utilizadores. Portanto, o consumo de água é completamente diferente. Se eu estiver a falar de um T3 convencional, Estamos a falar de um consumo diário entre 160 litros a 200 litros de água, água quente, não é? Para, para consumo. E portanto, dá que pensar na, no consumo de energia também, não é? Claro. Olha, Ou tinha seja, aqui uma questão, sim. só antes de, de avançarmos. É o tipos que nos está a ver e que diz que queria isolar uma parede interior num prédio virado a norte, o que recomenda no isolamento interior com cerca de 5 centímetros de profundidade. O polietileno, lã de rocha, enrolo ou placas, no caso polietileno. E na lã? Olha, para interior, uh, uh, e falámos na, na cortiça, estamos a falar, por exemplo, o aglomerado de cortiça, que é vendido em placas, uhum. não é? e vocês no Leroy também têm sim, esse sim, tipo sim. de produto, uh, é um material fácil de, fácil de aplicação e que, no fundo, faz, é o que tem o, maior, o melhor comportamento no, no isolamento interior. Para além disso, uh, tudo o que são materiais uh, artificiais, plásticos, como é o EPS ou o XPS, aplicados pelo interior de uma habitação, tem, uma, tem um senão, que é Uh, nós optarmos a isolar a casa por dentro, estamos a tirar a capacidade de inércia, ou seja, a capacidade da casa uh, absorver o calor que produz. Não é? E a tendência é a usar materiais muito artificiais que esse, esse calor vai se dissipar uh, rapidamente. Uhum, é mais então, tudo o que nós podemos optar por materiais naturais, como a cortiça, para o interior, uh, a lã de rocha, como disse há pouco no início, Uh, para tetos, mas aí mais a aplicação em tetos falsos pode ser uma opção. No caso do nosso do utilizador, uh, eu aconselharia a cortiça como, como material de isolamento e material de acabamento. Não vai depender do tipo de, de, de, de compartimento que estamos a falar. Não sei se estava-se a referir a uma sala ou a, um, a um quarto, mas, uh, a mas por exemplo, um material de acabamento pode ser um gesso cartonado, por exemplo. Ok. Pronto, então voltando ao aquecimento das águas sanitárias, dizias-me uma pouca tipologia, é importante o esquentador? Vamos a falar do... Certo. Pronto, eu estava a falar na eficiência do, do esquentador. Portanto, é importante na escolha de um esquentador. Hoje em dia temos duas opções, temos os esquentadores uh, ventilados e os esquentadores tanques ventilados. A diferença entre um e outro, eles são os dois ventilados, ou seja, eles fazem uh, portanto, a exaustão de gases forma forçada, os estanques têm uma vantagem porque nem queima na combustão, não estão no fundo a utilizar o ar, o, o ar interior não é? e portanto isso de certa forma também garante um bocado a qualidade do ar, uhum. mas uhum. Uh, em termos de esquentadores uh, é também importante uh, e temos aqui, temos aqui um, uma, um bom exemplo, que exemplo e que também é, eu muitas vezes reforço essa, essa questão que é o isolamento das tubagens das águas quentes sanitárias. Uh, não nos adianta ter um bom, um bom equipamento com uma grande eficiência uh, se depois, uh, no caminho entre o equipamento e a torneira que nós estamos a utilizar, temos dissipações e temos perdas de calor. Neste então, caso, o isolamento das bom, é extremamente importante. uma simples manga térmica, que é isto que nós Exato. temos aqui, não é? e que isto é vendido aqui também no Levo A e com varas uh, deste, deste tamanho, uh, isto permite-nos isolar a tubagem. O que é que isto vai permitir? Vai permitir que, quando nós uh, começamos a utilizar uh, a água quente, uh, evitamos aquele desperdício que todos nós conhecemos até a água quente chegar, Sim, até, chegar até a nossa torneira, quente. não é? e que, às vezes, só aí, nesse espaço de tempo, foram 5 litros de água, não é? Dá para encher, às vezes, um garrafão de 5 litros de água, não é? E, portanto, como, uma, e como é uma ação que se faz com alguma regularidade, ou porque a canalização furou, ou porque está envelheceu, uma coisa que eu chamo sempre a atenção é, na substituição das canalizações, envolver sempre as tubagens nas mangas térmicas. E isto vai permitir realmente um melhor desempenho da, das águas. Outra e cá coisa... está outro exemplo simples de fazer. Sim, muito é? simples, e, muito senhora... simples é? e, e, barato, e barato. Outra coisa que eu normalmente aconselho é, são os redutores de caudal. O, o redutor de caudal pode chegar até a uma redução de 40% do volume de água. Portanto, às vezes nós chegamos à casa de banho e abrimos a torneira, aquilo lá às vezes não tem uma posição uh, económica, não é? O redutor de caudal, mesmo que se abra a torneira na totalidade, conseguimos controlar o volume de, de, de, de água. Isso permite-nos poupar até 40% do, do volume de água. Ao dar a certificação energética da nossa casa, melhoramos também as nossas economias, não é? Porque isso permite-nos também... Claro, é, todas estas componentes claro, pequenas que, no fundo, é uma no seu conjunto, permitem. Outra coisa importante e que nós temos em atenção na avaliação que fazemos nas casas são os dispositivos de duche. Ou seja, já existem dispositivos de duche com, também com redução de caudal e que e também têm a classificação uh, energética. Ou seja, neste caso... Este é um que... exemplo que vendemos aqui na, na nossa é, este, loja. este é, Aliás, é aqui da vossa eu loja. todos os artigos que são apresentados aqui nos workshops estão disponíveis para venda no nosso site. Se alguém os quiser adquirir, pode encontrá-los no, no site. Como estava a dizer, neste caso o dispositivo de luxo já tem também uma classificação, neste caso a etiquetagem A. Portanto, e nós temos, esta, esta, temos este cuidado quando estamos a fazer a avaliação da casa e, neste caso, Estamos aqui a poupar, a fazer uma poupança também de 40% na utilização. Uhum. Não é? Isto é muito. É muito que é quase metade. É muito poupança, sim, sim, dá Olha, Tenho aqui outra questão, José Gomes. Faz sentido uma moradia com parede dupla revestir com capote? Sem dúvida, porque o, o isolamento nunca é demais. Não é? Uh, ou seja,. Essa casa com o um isolamento entre as paredes não tem a estrutura devidamente isolada e, portanto, esse reforço do isolamento pelo exterior vai, falar, vai, vai permitir aquele envolcro aquele que eu falei no início, não é? vai falar toda a casa pelo exterior e, portanto, tudo o que são pilares, vigas, ficam completamente isoladas e, portanto, vai, vai ter ganhos uh, necessariamente. Ok. Com Olha, isso. outra questão. Vou pôr um telhado novo, o que é melhor para o isolamento interior do telhado no sótão, para melhor aquecimento no inverno e fresco no verão, de casa e mais económico. Olha, o XPS que nós falámos pode ser aplicado debaixo da telha, portanto temos duas opções, se é um, estamos a falar de uma cobertura que não é sótão, portanto não tem utilização, esse isolamento pode ser colocado eh, na laje horizontal, não é? Portanto, na, na laje plana do telhado, deixando a telha a ventilar normalmente o telhado. Se estamos a falar de um sótão, que é habitável, aí sim a aplicação deve ser feita na vertente inclinada, inclusivamente já existe o XPS, portanto aquele azul, uhum. uh, com, uh, portanto, com aqueles canaletes, ajuda-me, com uh, o ajuda uh, ripado não é? para o assentamento das telhas, portanto que é muito prático, ah, e é de fácil uh, aplicação uh, e depois pode optar por uh, um revestimento interior, pronto, a esconder no fundo esse, esse isolamento. Eu para coberturas uh, nunca aconselho menos que uma espessura de 6 cm. Portanto, nós no XPS 6 cm. 6 cm. nós no XPS temos a opção desde os 3 cm até aos 10 Eu normalmente e o é para 6. recomendo sempre a trabalharmos de espessuras de 6 para cima. Estamos a falar de uma superfície praticamente horizontal, não é? Não é como as paredes, não é? E, portanto, tem uma exposição solar muito mais intensa que uma parede, não é? Sim, faz sentido. Que... Ok. Climatização também é outro fator que devemos ter em conta. Ainda voltávamos às águas, pode ser? Sim, pode. Pronto. Estivemos aqui a falar dos esquentadores uh, e eu ia falar agora um bocadinho das energias renováveis, uhum. pronto, que é também outra componente que é avaliada na certificação energética e é uma alternativa do que das águas sanitárias. Muito boa alternativa. Basta pensar que o nosso país na Europa é o país com mais horas solares por ano. não é? Há que aproveitar, não é? Não é? Portanto, nós temos em Portugal e mais na zona sul mais de 2.500 horas de sol por ano. Não é? E, portanto, o painel solar faz todo o sentido de ser adotado. Porquê? Porque ele nos garante um período de utilização de seis, 7 meses em que nós não vamos praticamente consumir energias fósseis, não é? Não vamos consumir nem gás natural ou outra, ou outra energia ou eletricidade. E, portanto... Uh, então, é tempo... um desperdício não aproveitar, não é? Essa obviamente, obviamente. Não é? E todas as nossas casas têm, têm, têm telhado e, portanto, é, é, faz todo o sentido fazer essa, essa utilização. Aliás, hoje em dia, é um equipamento de já relativamente um custo relativamente acessível. Não é? Estamos... É um, acaba por ser um investimento, mas que mais tarde as pessoas veem o retorno desse investimento. Sem dúvida, é? ou seja, nós temos que fazer sempre a conta relativamente ao retorno desse equipamento. Não é? Se nós estivermos a falar de um painel solar da Vulcano ou de outra marca, que sempre, há dois sistemas que nós podemos aqui falar. Temos o, o chamado sistema termossifão que é aqueles que nós vemos que têm acopulado um depósito em cima, portanto é o painel solar e tem um depósito, e temos o chamado sistema forçado. Aí só vemos o painel que está no exterior e temos os depósitos no interior da habitação. Pronto. Normalmente o sistema sifão é aquele mais fácil de instalar, porque fica tudo no exterior, só temos que fazer a ligação ao interior, tanto a parte hidráulica, e a ligação ao equipamento que já existe. Por exemplo, Há pouco, quando estava a falar nos esquentadores, já existe a possibilidade de ter com um, um termostático, uma, com um medidor de temperatura acoplado no esquentador, fazer a medição de temperatura da água que vem do painel solar, e o esquentador não trabalha simplesmente se a temperatura da água já estiver à temperatura de consumo, não é? okay. e, portanto aí estamos a poupar a 100%. Olha, e já que falamos de energia solar, surgiu aqui uma questão. Em Portugal é viável mais que a energia solar mais eólica na mesma casa? Olha, a energia eólica ainda é, uma, ainda é um assunto que não é abordado aqui nessa certificação energética uhum. nas casas. Uhum, mas uh, pronto, tem um problema que é muito é uma coisa muito intermitente, não é? O vento é uma componente ainda muito variável. O sol nós sabemos que naquelas horas ele está lá e portanto o equipamento está trabalhado. trabalhar, a parte eólica, para a habitação acaba por não ser uma, até porque estamos a falar de um investimento relativamente elevado, não é? e que o tempo de amortização do equipamento uh, é, é relativamente largo. Tenho aqui outra questão, uh, é melhor capoto ou barramento armado na fachada? Vejo muito as pessoas com problemas de infiltrações em capoto. Infiltrações, bem, estamos a falar de duas situações completamente diferentes, não é? Uma coisa é impermeabilização, Sim. outra coisa é isolamento térmico, não é? Uhum. O que nós estamos aqui hoje a falar é de isolamento térmico. Se estivermos a falar do, do tal sistema do ETICS pelo exterior, o próprio barramento final do ETICS permite completa estanquidade da, das paredes. Portanto, não temos a selagem completa das paredes através desse sistema. Existem outras, outras soluções já existem pinturas através de cortiça, também fazem a selagem das fachadas. Não sei se era isso que, que, que o espectador estaria a perguntar. Ok, outra questão. Para mudar a canalização de uma moradia, o tubo multicamada é o ideal para águas quentes e frias? Acha que é necessário o tubo multicamada ser forrado para não perder temperatura? Sem dúvida. O multicamada, aquilo que eu falei há pouco da manga térmica, Aplica-se a qualquer toagem, inclusivamente o, o multicamada, porque o multicamada tem uma componente de alumínio não é? na, sua, na sua composição. Uhum. E, portanto, sendo metálico, tem, tem uma transmissão também e tem perdas. Uh, obviamente, com multicamadas, uh, deve ter também o isolamento com manga térmica, para ter um bom, um bom desempenho. Ok, por enquanto não temos mais questões. de que okay. nos está a ver? Uh, Estávamos a falar nos painéis solares. Relativamente aos painéis solares, uh, é importante, e estava a falar do número de horas solares, não é? Porquê? Porque nós conseguimos quase ter um, uma produção anual de 1600 kW num painel solar. 1600 kW. Se nós pensarmos que numa casa, um esquentador, num ano vai consumir 2.300 kW, estamos a falar de uma grandeza também de metade Essa do consumo. é muito importante. Sem dúvida, Sim. porque assim, é. numa casa convencional, num T3, eu dou sempre este exemplo, uhum. nós temos um consumo mensal à volta dos 35 euros em gás natural, ok? Portanto, se nós reduzirmos metade do ano, né, através de um painel solar, estamos a falar de uma economia à volta dos 200 euros. Pensamos que um painel solar é um investimento à volta dos 1.600, 1.800 euros. Temos um retorno ao fim de sete, entre os sete e os nove anos, vá lá. Não é? E o tempo de vida útil de um painel solar vai até 20 anos. Portanto, temos ainda. A partir desse momento, o investimento está recuperado e estamos a poupar o ambiente também, não é? Claro. Isso é importante. Climatização ou achas que ficou alguma coisa por dizer? Olha, mais uma fonte renovável nas águas uhum. e que também no fundo é uma novidade, são as bombas de calor. As bombas certo. de calor, o que é que elas permitem? Permitem através de uma máquina, com uma máquina interior e uma máquina no exterior, permitem a captação da temperatura exterior para no fundo comprimir em vapor e fazer o aquecimento das águas. É uma solução portanto, de energia renovável, ainda é uma tecnologia relativamente, relativamente.. É um investimento ainda grande, qualquer das formas. O, aquele fundo de eficiência que eu vou falar no final já promove a troca dos equipamentos. Se estivemos a falar de caldeiras, de outros equipamentos de energias fósseis, não é? este Fundo de Eficiência já promove já vir, a troca desses equipamentos pelas bombas de calor, não é? E as bombas de calor têm eficiências muito boas, porque que permitem, com a produção, eu normalmente dou este exemplo, com uma unidade de energia, que nós estamos a injetar da rede, produz-me 5 unidades de calor, não é? Se nós estivermos a falar de um esquentador, eu estou a injetar, a injetar uma, uma unidade de energia e estou a produzir uma unidade. Portanto, é um ganho significativo sim, sim. na eficiência, bastante, não é? significativo. bastante. bastante. Olha, tenho uma questão, Pedro Rezende, como consigo meter uma parede para não sair barulho para fora? Pronto, aí estamos a falar de uh, isolamento acústico, não é? mais uma vez, uh, dentro dos materiais de isolamento que falámos lá atrás, uhum. os materiais que, o material que é mais eficaz do ponto de vista do ruído é novamente a cortiça. Não é? A cortiça resolve a parte térmica não é? e a parte acústica. Não é? Essa é um bom material. Daí associarmos sempre o isolamento à cortiça. É sim, a cortiça é cabe -se, sempre uma, uma opção que é deixada um bocado para trás. porque, Porque quando comparada com o valor metro quadrado de um XPS, do poliestireno, é um material mais caro. É? Uhum. E, normalmente, quando estamos a falar de superfícies de paredes, estamos a falar Sim, em grandes superfícies. Grandes, claro. Portanto, isto é tudo a multiplicar e, portanto, às vezes pesa na decisão, não é? Tinha aqui uma questão. senhor Helder Graça, esquentador ou termoarrumador? Qual o melhor e se há diferença na saída de caudal? Olha, uh, eu privilegio o esquentador. Nem, porque assim, o termo temos um problema, porque é, é, são resistências elétricas. E portanto, temos sempre, estamos sempre a falar de elevado consumo de, de energia para fazer o aquecimento das águas. Ah, eu optaria por, por um esquentador, esquentador, tendo em conta que hoje em dia o gás natural chega à maioria das casas, não é? e portanto, só num caso, não sei se é esse o caso, ah, eu só optaria, num caso de um fumador, não havendo uma opção com o gás natural. Outra questão que surgiu, Ana Costa, eu tenho condensação em casa e umidade, já mandei fazer respiradores, mas não foi suficiente. Esse é aquele problema que falámos uhum. das ventilações, Exato. há pouco. Isso é, as, as condensações, os bolores, normalmente são os resultados de uma má ventilação da casa. Então, agora, então começávamos por aí, não é? Sem dúvida, eu disse há pouco que tinha feito a intervenção com grelhas, Sim. não é? Pronto, tudo depende dessa dimensão, não sei qual é a dimensão da casa e com o volume que essas grelhas permitem. A conta tem que ser aquela que eu falei no início, ou seja, tem que ser uma renovação por hora de 40% do volume. Da... Então aconselhas é começar por rever as grelhas. Por exemplo, pode não ser, pode não ser a área suficiente para, para a casa que está, que está a falar, não é? Outra coisa, uh, pode ter a ver com os materiais de pintura, que às vezes não são permeáveis ao ar. Portanto, as paredes com a qualidade dos materiais também? Não, é não deixam a parede também ter uma suficiente uh, respiração e, portanto, há sempre tendência para acumular vapores e daí vem novamente os bolores e todos esses fungos, mas uh, garanto-lhe que muitos vezes casos não têm a ver com infiltrações. Não tem a ver com infiltrações de Ao contrário de água. do que a maior parte das pessoas pensa, não é? Normalmente quando vamos ver uma casa com, com um teto preto, a primeira, a primeira reação das pessoas é que tem aqui problemas com infiltrações. E não. Muitas vezes são, são fungos. E que mais uma vez são fáceis de resolver. E é fáceis de resolver com estas soluções de ventilação, não é? Ok. Avançamos então para a climatização? Sim, eu penso que já falámos de bombas de calor, não é? Uhum. Agora, vamos Sim. então avançar para a componente da climatização. Ok, aqui pensamos logo, ar-condicionado, areiras, cobertor de calor... Te, aí temos um lenque de opções, não é? Vai tudo depender do mesmo, da eficiência em termos de consumo. Pronto. O que é que é importante, por exemplo, na escolha de, um, de, um, de uma bomba de calor Arar, -ar, que é o tradicional, o tradicional uhum. ar-condicionado? ar-condicionado. Uh, eu vou aqui falar num palavrão, que é o COP e o s r O que é que é isto? O COP? é o rendimento para o aquecimento da máquina e o SER é o, o rendimento para o arrefecimento. E portanto, quanto maior for este, este, este índice, a maior eficiência tem essa máquina. Mais uma vez vou dar aquele exemplo do consumo e da produção. Se eu tiver uma bomba de calor que tem um copo de 5, por exemplo, basicamente ela está a consumir uma unidade de energia para trabalhar e está a produzir 5 unidades de calor. E, portanto, certamente é uma, uma unidade de, de ar-condicionado com uma classificação A ou A mais. Uh, estivemos a falar, ainda existem muitas máquinas com rendimentos muito baixos, temos máquinas com COPs com de 2,8, 3, são máquinas que tendencialmente vão ser, uh, vão ser descontinuadas no mercado não é? uh, e a tendência é e o que eu recomendo sempre, antes de olhar para o valor da máquina, é ver o, o rendimento dela. Obviamente, que normalmente as duas coisas uh, acabam por estar associadas, claro. não é? Mas é importante perceber quanto é que eu vou consumir por ano uh, naquela máquina, não é? E o rendimento é fundamental nessa e análise. E muita gente, a maior parte das pessoas, não o faz, não é? Às vezes vão atrás de uma promoção… Não, é as promoções. Um... Exato. É, é. é mais e, aliciante… E se, que eu não, não queria falar de marcas, um não, não é obviamente, uhum. mas… Nós temos máquinas que são produzidas uh, nos países do Oriente, não é? que temos, uh, e a maior parte vem de lá da Ásia, não é? uh, em que temos máquinas que são quase segunda linha de outras marcas não é? pois. e, portanto, não, não são compensatórias, são de baixo preço, mas depois reflete-se no, no, no consumo energético. Uhum. Portanto, aqui é importante na componente do ar-condicionado escolher, e olhar para a etiqueta do equipamento e perceber qual é antes de mais o, o rendimento. Pronto. Uh, e aí conseguimos ver qual é o consumo manual em kWh e portanto essa, essa deve ser a escolha. Falaste de um recuperador de calor. Uhum. Pronto, o recuperador de calor para mim tem uma, tem uma limitação. Pronto. O recuperador de calor está limitado a uma área da casa. Não é? Enquanto nós com uma, um multi-split, que é o termo técnico, um ar-condicionado. Um ar Nós podemos ter uma máquina no exterior e várias máquinas em cada compartimento. Não é? uhum. O recuperador de calor, a partir, tem uma limitação. Fica, fica apenas numa área da casa. Uhum. Tem uma vantagem. Estamos a queimar biomassa. Não é? portanto, o recuperador de calor, na componente da avaliação da casa, conta com energia renovável. Uma coisa que eu queria aqui chamar a atenção na escolha... E isso, conta na avaliação da... Conta. Conta com energia renovável e, portanto, Entra na componente da avaliação uhum. como renovável. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, na escolha dos recuperadores de calor, há muita oferta no mercado e uh, às vezes a marcação CE não é suficiente, porque a marcação CE não é mais que a garantia que aquele material cumpre os requisitos de segurança, não é? Ok, claro. Ou seja, está apto para ser vendido. Está apto para ser vendido, mas há um outro fator importante que é o fator da componente de rendimento. E para isso é preciso ver a ficha técnica do equipamento quando estamos a comprar. Uhum. Por exemplo, um recuperador de calor deve ter sempre uma, uma eficiência superior. No fundo, é saber ler o rótulo, não é? é? É como nós fazemos quando compramos um televisor Exatamente. ou um frigorífico, é a mesma coisa, não é? Portanto, nos recuperadores de calor, muita atenção à ficha técnica e garantir que esse equipamento tenha um rendimento superior a 75%. Isso é fundamental. Aliás, há uma obrigação nos edifícios novos, quando se instalam um recuperadores de calor, é a eficiência mínima para, para um edifício novo. Tem aqui uma questão que surgiu Sim. agora. Qual, qual é o melhor para isolar uma caixa de história? O que é que tu aconselhas? Olha, as caixas de história, elas já existem caixas com isolamento. Pronto, o que eu recomendo normalmente é quando se vai trocar de caixateria optar por um sistema integral, não é? em que é composto por janela e caixa de história, ou seja, é monobloco. E aí garante-se um, a melhor forma de isolar uh, a janela, porque estamos a, a trabalhar com, com um conjunto. Estamos a falar de uma caixa de store existente, uh, talvez um XPS ou um EPS. Uh, é, difícil, é difícil a aplicação, porque normalmente as caixas de store têm pouco espaço para, para trabalhar. Uma coisa importante nas caixas de store é garantir que as, as tampas, Uh, estão devidamente isoladas. Aí é uma outro, um outro, outra análise que nós fazemos. Que também é fácil de fazer. Que também é muito fácil, não é? Através de um, de um silicone ou de uma espuma é fácil fazer a selagem das, das caixas. Uhum. Voltando aqui aos equipamentos de climatização, Portanto, ars condicionados, recuperadores de calor, lareiras. Olha, uh, as lareiras. Quando estamos a falar de recuperadores, é estamos a falar calor. de lareiras. Pronto, a lareira. É a melhor forma de nós introduzirmos um recuperador de calor, não é? Porque com a lareira nós temos perdas enormes e, portanto, hoje em dia nem faz sentido uhum. termos lareiras, uh, a menos estivemos a falar daquelas lareiras alentejanas, não é, enormes, não é? que toda a família se senta lá Sim, no inverno, não é? Pronto, não é o caso que estamos a falar. Uh, mas para o caso de, do aquecimento acabamos por ter outras soluções. Temos também a bomba de calor. Há pouco, quando falei da bomba de calor à água, é uma bomba de calor que permite fazer simultaneamente o aquecimento de águas e o aquecimento da casa. Portanto, a acaba por ser um dozinho. É é é, exatamente. Ou seja, apesar de ser o tal equipamento um bocado ainda uh, fora do padrão de preço, não é? Mas nós pensamos que ele pode fazer o aquecimento também do inverno inteiro, uh, pode acabar por ser uma forma de amortizar mais rápido o equipamento. E, portanto, as bombas de calor podem ser, uh, fazer esse aquecimento de duas formas. Ou através de radiadores, que já existem na casa, aqueles radiadores de parede, não é? Sim, sim. Que estão ligados, por exemplo, a uma caldeira. E, portanto, utilizando a rede que já existe, trocar a caldeira por, uh, por uma bomba de calor. Ou através, por exemplo, do uh, chão radiante, que também acaba por ser uma solução, mas aí já numa casa nova, porque é uma, uma intervenção acaba que obriga. uma intervenção não é? de fundo não é? e numa casa existente acaba por não ser uh, uma, uma opção muito, muito viável. Não é? uhum. Mas sem dúvida a bomba de calor uh, é neste momento a melhor solução técnica que nós temos para acaba a Acaba por ser novamente um investimento com o retorno no retorno? Nós temos que fazer sempre uh, as contas relativamente ao custo do equipamento. Isso é muito importante termos isso em e consideração ao rendimento quando eu quando faço um qualquer Sim, eu quando faço qualquer avaliação de uma casa, uh, são essas as contas que eu tenho que fazer para propor a melhoria, não é? Eu tenho que dizer ao cliente, olha, vai fazer aqui um investimento e vai ter o retorno desse investimento em 7, 8, 9 anos, ou 5 anos, ou 4 anos, não é? Se estivermos a falar, por exemplo, de janelas, o, o investimento é mais longo, não é? Porque em termos de investimento de recuperação, ele é mais baixo. Mas quando estamos a falar neste tipo de equipamentos, o ganho de energia é muito grande e, portanto, a amortização do equipamento também, é, uhum. também vai ser rápido, não é? Claro, faz sentido. Então, todos estes fatores que analisamos aqui, vai fazer uma casa eficaz -se energeticamente? Sem dúvida, não é? Portanto, a componente, como eu disse no início, na avaliação energética de uma casa, temos que ter, antes de mais, a preocupação com as envolventes, não é? com as paredes, com as janelas, que é aí que está o desempenho, o bom desempenho da casa. Não é? uhum. Se nós tivermos um bom desempenho das envolventes, não vamos ter necessidade de consumir energia para aquecê-la ou para arrefecê-la. É? Uh, obviamente, tendo em conta que estamos a falar de um clima mediterrâneo, é? uh, nós temos aproximadamente cinco meses, em média, cinco meses de inverno, não é? e portanto temos sempre necessidades de aquecimento, não é? apesar de termos um bom isolamento. O que vamos garantir com o isolamento exterior é que estamos uh, a, portanto, a consumir, a fazer baixo consumo, no fundo é isso. Claro. Olha, já em fase de conclusão, peço então que fales do que tínhamos uh, combinado no início. De, um... Do fundo. Ah, Pronto, isso nossa. é importante, é um assunto, é um tema importante que neste momento foi lançado o Fundo de Eficiência Energética. Muita gente desconhece que existe esse fundo. Não é? Uh, ele é muito, é muito recente, portanto ele, foi, ele existe desde o dia 7 de setembro. As candidaturas podem ser submetidas okay. a partir então, deste rapidamente, mês. Rapidamente, um, o que é que as pessoas pensam? Olha, fazer? Uh, isto não é mais do que uma, portanto, um incentivo uh, do Estado. À, à, à melhoria visto tudo que falámos aqui, uhum, não é? okay. da melhoria da, do desempenho então, das as casas. As pessoas fazem essas melhorias e apresentam as suas despesas e depois tem. As despesas estão ilusíveis, eu penso que já temos também uma imagem que está a ser projetada. Há, há várias rúbricas, é? desde as janelas, aquecimentos, uhum. por aí fora, águas quentes sanitárias e pode ir até um montante de 70%, até 70% desse, é? desse é investimento. Sim com montantes máximos pronto estivemos a falar em janelas eu penso que esse montante vai até um máximo de 1.500 euros uhum. mas o que é já é, muito é uma ajuda não é claro que sim, e é uma oportunidade uh, por exemplo no somatório essa ajuda pode ir até 7.500 Este euros. aspecto é muito importante porque muita gente desconhece realmente que existe é e está a decorrer neste momento uma das situações que tem que ser fundamentada para essa troca através do certificado energético ou seja o certificado energético que faz a avaliação do desempenho da casa propõe as medidas de melhoria e o proprietário, dentro dessas medidas de melhoria, procura qual é aquela que é mais eficaz, para, para no fundo, para executar e após a execução, submete a candidatura uhum. e tem, tem o okay. é rembolso. simples fazer. É muito, fácil, é muito fácil. Pronto, João, lhe resta-me agradecer a tua presença aqui connosco obrigado a vocês que estiveram aí desse lado, continua ligado a nós através do Instagram e do nosso Facebook. Todas as questões que queiram ver respondidas, coloquem nas lá, nós iremos dar resposta. Continuem a acompanhar-nos nos Dias de Abricolagem, entre hoje e amanhã. Obrigado.